Depois de Toro, temos a. A casa de Gêmeos que estava vazia, misteriosa. Ninguém sabe onde Está foi parar. Bom. Ninguém sabe onde foi parar, o Cavaleiro de Gêmeos. É, é, é, é uh? o mestre, é, é óbvio. Eu não sei porque ele tentou fingir o. Que fingir, mas quem será o mestre? O Esse é o signo que, é que, tá é é que corresponde à realidade. E menino, é tudo. <risos> mas é uma, é uma luta legal, cara, porque eles só ganham porque o Shiryu tá cego. É. Eles passam porque o Shiryu tá cego. O, o Shun meio que ganha. Uh -huh mais ou menos, acho que é, é meia vitória, tipo dá pra dar 1.5 um pra ele. Foi, não, foi igualzinho ao Debaran, ele foi lá, atravessou com a, com a corrente, corrente, sem querer, é. <risos> sem querer <risos> puxou Olha. o Rosário, oh, nossa, nossa, um aliás, pa aliás, parabéns, cavaleiros de bronze, vocês parecem estudantes faltando uma semana pra prova. <risos> né? Exato, cara, na base da porrada. Tá, que eu Quem foi humilhado foi o Yoga, que não só toma um golpe vai, e ao invés cara. de ir pra outra dimensão tem que ser salvo pelo mestre pra cair na casa de Libra, onde ele fala: Ô oh, mestre, então o senhor vai me ajudar ali? Não, não, vou te congelar aqui. Só que aí tá. É outra coisa que não faz nenhum sentido. Porque é explicado que as 12 Casas têm uma magia que você é, não, não consegue é atravessar. Claro. Se a gente for ficar falando <risos> disso, não, isso, vai ficar o aqui o dia. burlou cara. isso também, é, né? pera, antes de tudo, eu comentei uma coisa aqui. Nessa, quando, quando ele é salvo pelo Cavaleiro de Aquário, que só é mess dele no mangá. Porque no anime, ele é, é o mestre de meu mestre. É o mestre, mestre. Que o mestre a do é o Yoga era é um cavaleiro depois, de depois cristal. Depois esquece, depois foda-se. Tipo, nem te conheço, mas eu me preocupo pra caralho com você. Eu gosto muito que o staff do meu anime... Brother. Não, o staff do anime fala... Pô, a gente tem que criar um personagem novo. Quem que não tem mestre aí? Ah, o Yoga não tem mestre. Ah, vamos criar o um mestre pra ele. E agora, apareceu o mestre dele. Sim, você fala é o que mestre? era o mestre do mestre. Foda-se, você é criança. O criança é fica muito engraçado. É o mestre Sim, do não. meu mestre. Não, porque o Yoga tem toda a reverência por ele. Fala, é super dramático então... É a primeira vez que você conhece o cara, é, velho, Não, eles quebraram um clima ali total. É, não, é, é completamente camos. destruído. No, no, no, no mangá é lindo. No mangá ah. você fala, ah, pô, nossa, que dramática, o mestre dele e tal, mas no anime, foda-se. Enfim, o Enquanto... Não, o Kurumada dá uma lastrada nisso depois, né? Porque quando acaba as 12 casas, no mangá, tem os guerreiros azuis. Fala, é verdade. usar isso. É, eu, aí, tava aqui, né? <risos> mas... o Enquanto o Yoga tá lá sendo um picolé, porque ele fica de molho por um bom tempinho...